What's up, galera? Tudo bem com vocês? Cala a boca, cachorro. Cala a boca. Obrigado. De nada. Eu tô tentando gravar aqui, porra! três dias que eu tô tentando gravar esse vídeo, eu juro por Deus, três dias que eu tentei gravar esse vídeo. Primeira tentativa. O cartão de memória não funcionou. Dois. Ontem eu fui gravar, comecei a gravar, o vídeo ficou uma bosta porque eu deixei ligado na minha câmera o foco automático. Hoje, enfim, eu acho que eu vou conseguir falar pra vocês tudo que eu tenho pra falar. Rir da desgraça alheia. Roda a vinheta. mas não é essa vinheta outra quem viu tem um editor de vídeos pra mim né não tem sou eu mesmo tô falando pra mim mesmo e o erro foi sim de propósito <risos> E dela começa a latir do lado porque eu grito aqui, né? E ela fica lá ah, na cama, lá ah, Por que que rir da desgraça alheia é bom? Porque se não fosse bom rir da desgraça alheia, o programa Casas de Família não existiria Concordam com a minha teoria? Rir da desgraça alheia é muito bom porque quando você ri dos outros Porque quando você ri das outras pessoas Foda-se, você não tá sentindo o que ela tá sentindo Então você tá rindo da pessoa aí, uou, tá tudo bem E é muito bom, rir é pros outros Principalmente quando você ri de uma pessoa que é seu inimigo, mortal Ou de uma pessoa que você não vai com a cara Ou de uma pessoa que... Meu Deus, eu tô morrendo de calor aqui, dentro. Se eu abrir a janela Eu posto que a cara dela vai começar a gritar ah. E quando você ri de uma pessoa que já te, já te fez mal algum dia Como, por exemplo, quando você era um menininho diferente na escola E você sofria bullying das outras pessoas Que na verdade não era bullying Chamava-se inticar E na minha época me chamavam de, de supla Me chamavam de... Nem vou lembrar Porque eu não mereço ser humilhado no YouTube, tá? Esses dias eu tava... Vendo, assim, uma cena, né, que aconteceu Que tinha uma menina que eu nessa época da escola Porque, da escola, eu falei Deu uma espanholada aqui, por favor e eu tava indo pra pegar o ônibus Tava indo pegar o ônibus pra ir pra faculdade Que eu estudo em outra, est... em outra estada, eu ia falar Que eu estudo em outra cidade E Ela estava na parede E... Pega o, o outro ônibus Só que Na volta, era sexta-feira Na volta O que aconteceu com essa menina? Essa menina tropeçou Descendo do ônibus e caiu de boca no chão Ai, Roger Eu acho que tem alguém aqui em casa, eu vou matar A gente vai aqui em casa de novo Aí, aí a menina caiu de boca no chão E o Roger não viu essa, essa cena, sabe? que na hora que eu virei, eu não olhei pra minha amiga Eu fui e olhei direto, assim, ó Na guria deitada no chão E eu comecei E eu não conseguia me segurar Eu não queria rir da cara dela, mas eu consegui rir muito da cara dela Sem assim, ela... Não, na verdade já percebeu, acho que provavelmente ela percebeu que eu tava rindo muito da cara dela Porque <risos> eu comecei a rir sem parar incontrolavelmente E a minha amiga falava Roger, para de rir que a guria tá deitada no chão E eu, meu Deus, quando a Lini falou que ela tava ainda deitada no chão Eu falei, eu só consegui pensar numa coisa samu, samu, samu, samu. Juliana, você viu meu óculos? Gente, Juliana tá desmaiada Gente, Samu, Samu, Samu, Samu, Samu, eu errei, viu? Meu óculos. <risos> Como é bom rir da desgraça alheia. E Deus perdoa, sabe disso, né? Deus perdoa quando você rir de um inimigo. Eu tenho uma outra história pra contar pra vocês também. Olha, quando eu falo de tombos, vocês podem ter certeza que eu tô falando alguma coisa relacionada à Aline. Pra quem não conhece a Aline, esta é a Aline. Se você não assistiu esse vídeo, também assista. A Aline me convidou pra ir passar o Réveillon na casa dela, e a gente fez uma festa do caralho lá na casa dela. Tipo, muita gente e tal, e a gente comprou mais ou menos umas 20 espumantes pra tomar em umas cinco pessoas. Aí eu tava muito bêbado, tava loucão nessas horas, eu já tinha me jogado de cueca dentro da piscina. E uma hora eu fui pra cozinha, assim, eu queria fumar um cigarro, assim, e eu tava fumando um cigarro. E. Eu com cigarro aqui e eu achei uma bombinha em cima da mesa que, eu, que um amigo meu tinha comprado. E eu peguei uma dessas bombinhas e eu fui, fiquei brincando assim com o cigarro, mas eu, na minha mente, bêbada assim, eu nunca imaginei, né? E eu comecei a brincar aqui quando eu vi, aquilo começou a fazer tsh, e eu me desesperei, eu olhei pra todo mundo assim e joguei assim no primeiro lugar que eu pude. Ou seja, eu joguei na garagem, onde estavam sentados um monte de gente, assim, e joguei aquela coisa, assim, e foi parar logo na cadeira de quem? Embaixo da cadeira. Satanás. Satanás. Lá embaixo da cadeira da, da, da, da, da Aline, né? Daí, a Aline tava lá sentada de boa quando ela viu um, um negócio, assim, brilhando embaixo da cadeira dela. E não foi só ela que percebeu que eu joguei, então a pessoa que percebeu também atirou ela. E empurrou ali E quando empurrou a Aline, a Aline caiu, tipo, com a cadeira. E nisso que ela caiu, ela quebrou a cadeira. Aí, ela ficou sentada, tipo, duas horas no chão, assim, ó. Olhando muito brabo, muito possuída. Oh, eu lembro que eu dei muita risada na cara dela. Mas... Meio bravos comigo, não né? Porque eu acendi uma bombinha Me deixaram mais acender bombinha O resto da noite não me... Então a tradução que eu tenho pra dizer Sobre tudo isso que eu contei pra vocês É que rir dos inimigos pode Então galera, isso que eu tinha pra falar Graças a Deus eu terminei de gravar esse vídeo Porque eu desisti Então gente, não se esqueça de se inscrever no meu canal Dá um gostei aqui embaixo E, é claro, me siga nas redes sociais e por favor, se você gostou tanto desse vídeo e conhece alguém que passou por mesma situação ou por coisa parecida Ou se você se identificou, compartilhe o vídeo Você vai estar me ajudando muito e eu vou ficar feliz Pra finalizar totalmente esse vídeo, eu quero prometer pra vocês diante da câmera Que um dia eu vou beber uma vodka inteira fazendo um vídeo Ai, Por que eu prometo essas coisas? Eu tenho certeza que vou me ficar Mas então tá galera, um beijão, abraços e. Yo! foi esse yo que eu falei.